Que tinha trazendo mais um vídeo pro canal. canal. Trago a evolução para vocês nessa evolução. Ativar as figuras por causa do último comentário que teve no canal, último vídeo né? Na evolução 4, o mano, falou ativo o baú de figura. Nem sabia que você queria baú de figura, achei que era só para eu ativar tudo aqui. Vamos ver quanto que eu vou pegar de FC aqui né? Eu já tô com 1 milhão e 400 mil, quase 1 milhão e meio, nível 31. O continha tá ficando top. Vamos ver quanto que eu vou conseguir aqui. Eu também tô crelar do senhor que pode falar. É sem Esse título aqui é top. ó pra você ver tem de ataque, tem de FC, tem de atividade, tem de sorte. 30 dias, só quem que ativar isso aqui tá pra gastar, viu? Vamos falar algumas coisas. Agora eu preciso só de honra. Só vou conseguir os PVP. Beleza? Vai pegar FC, tio, Não certeza. Vou ter que comprar muito baú aqui. Daí ativar isso aqui tudo. Com 11 milhões de cupons. Tô pensando em fazer uma live pra sortear pra vocês esses cupons também. Na moral, pra quem tá começando. Aqui, ó. Comprar 99. Vou pra tudo aqui, mano. Deixa o like aí, não se esquece, beleza, galera? Você a gente consegue bater uma quantidade legal de like. Me foi mal pro barulho de fundo aí. O pessoal tá fazendo barulho aqui, fazer o que não na minha vida. Mas beleza, né? Bom, vamos ativar aqui. Quer dizer que ativar a segura. Dá pra ativar quase tudo, mano. Vou demorar um pouquinho aqui, eu vou dar uma acelerada aí no vídeo pra não ficar uma coisa chata, colocar a música quente em junto. embora. Eita, treba, mano. Peguei 8 milhões de FC, galera. Você tá doido, caruco? Fugura ajuda muito, mano. Na moral. Vou ativar tudo aqui. 8 milhões de FC. Ah, mas agora eu tô doido pra pegar esses caras no PVP. Sem mentira nenhuma, mano. Na moral. Ninguém vai sofrer pegando PVP. Abrir todos esses baús de fugura aqui, ó. Que vai ser a hora. Ativar todos, mano. Vocês já tem que curtindo essa evolução, fica essa evolução que acho que foi. A... De todas foi a melhor. Valeu muito a pena ter comprado aquele. Deep Diamante, fiz aquela recarga de 180, valeu muito, mano. Agora é só sucesso, e posso trocar minhas coisas aqui? Pontinha tá ajeitada demais, papai, você tá doido? Agora, nas instâncias, neguinho não vai passar veneno. Agora vocês não passam veneno mais não, a gente vai ajudar, filho. Pra quem me ajudou no início, agradece, filho, porque agora é sucesso. Agora eu vou mostrar os itens que vem nas instâncias, vai ser muito mal, mano. Olha que quer ver? A gente pega muito título, mano. Beleza? Mas vem aqui no totem, só tem de dar uma roupadinha aqui. Ó. Espera. Hum, não tem honra suficiente. Beleza, né? Vê aqui se tá tudo full 80 lá. 80, 80, 15, deixa 80. 80. Isso aqui é potencial, galera. Foi de potencial. Agora vou chegar aos 15 milhões de FC aqui. Já confia, digita um aí. Ativa aqui. Ainda não tem, mas beleza. Já ativa. Já ativa. Eita, fica. Essa é um negócio que vai dar eficiência aqui, mano. A gente já vai estar tá bonito aqui. Oh, de 1 milhão, deu 7, 7 milhões só pro Fulgura, filho. Não nem como reclamar, falar que o DTank que tá ruim. Esse pacote tá muito bom, mano. A galera, tava duvidando que eu ia pegar a FC aqui do server. Alguns falam, ah, eu tava tirando a instância da PVP, os caras falaram, nossa, você grava vídeo vídeo, essa conta tão feia assim. A evolução que você faz só pega 300 k funda tem que desse daqui, que é tão fácil. Já falei, é, é fácil, né, filho da fecha. Agora pegamos 10 milhões de FC. Eita, lasqueira. Ela tá foda, continha. Olha o negócio. Deixa ver aqui: ainda não. E eu tenho um com 10 milhões de FC. Muito bom.